Já é possível aceder ao chat GPT dentro do Microsoft Bing, dando informação em tempo real e atualizada. Para isso basta instalar o Microsoft Edge, seja em computador Windows ou em Mac, caso ainda não esteja instalado. Depois de instalar o Microsoft Edge, basta fazer login com uma conta Microsoft, que pode ser um, um Gmail, um ou um Outlook, um e-mail da empresa, portanto é gratuito. Depois pesquise por Bing AI e vamos entrar neste endereço e aqui vai selecionar a opção para entrar em fila de espera. Aqui na opção de experimentar, entrar em fila de espera. Normalmente após uma semana já tem acesso e é provado totalmente gratuito e pode interagir aqui com o chat GPT integrado com o Bing, tanto faz pesquisa normal, como podemos ir aqui ao chat e fazer numas perguntas, com a vantagem de dar informação diferente e complementar ao chat GPT tradicional, nomeadamente dados mais atualizados. No entanto, isto não substitui o chat GPT, que em algumas coisas é melhor que este, e em outras este é melhor que o chat GPT clássico. Diga-me nos comentários se já tem acesso ao chat GPT integrado no Bing.